Você sabia que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSM disponibiliza serviços que auxiliam e orientam a comunidade sobre o novo coronavírus? A equipe médica que esclarece dúvidas sobre afastamento e grupos de risco pode ser contatada pelos fones. 3220-8134 e 99165 8496 Para ter acesso aos assistentes sociais, psicólogos e médicos psiquiatras, os números são 3220-8060 e 99115-1216. Dúvidas em geral podem ser esclarecidas pelo e-mail cqvs.ufsm.br, além do Disque Covid, pelos fones 32.20.85.00 8500 e 3213-1800. O Núcleo de Apoio e Aprendizagem do CAED da UFSM também disponibiliza apoio psicológico aos estudantes. De segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas da tarde, pela página do Facebook ou também pelo e-mail Suporte Psicológico